Moro assim, irmão. Chama já o Rony do século da Rocha do Nó. Moro mais, mais um, nego, velho. Chama, dona. Yeah, oh, oh. Assim, ó. Porque você foi me iludindo? Falando que ia voltar Cê me deixou aqui sozinho Comprei uma mais pra gente tomar Tô aqui esperando aqui no bar Parque sete horas já são quase onze. Pensa que eu não vi você passar A moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele toxicista Letícia, Letícia eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele patotista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. É, é, é, é, é, é. Aí o pisé vaqueiro por é bom demais Porque você foi me iludir Falando que ia voltar. E me deixou aqui sozinho. Comprei uma sombras pra gente tomar. Tô aqui esperando aqui no bar. Marcou sete horas, já são quase onze. Pensa que eu não ouvi você passar. A bota amarela tá tua. Eu conheci de longe. Letícia, Letícia. Pra onde você vai? Com aquele mototraxista. Letícia, Letícia, essa saiu do Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Calma no pileto, o vaqueiro é bom demais